Olá pessoal, tudo bem? Aqui tô eu, André Ascar, de Corrida Perfeita, com essa dupla. É, o Edu e a ele do tênis certo. E adivinha qual vai ser o assunto hoje? Vamos falar de tênis, né? Bom, galera, muito obrigado pela presença de vocês aqui, para esse nosso bate-papo, para a gente tentar solucionar a maior pergunta de todas que chega para gente. Qual o melhor tênis para usar? Agora com vocês o tênis certo que pô, vocês recebem quantos tênis por semana, por mês? Qual é a média de tênis que vocês experimentam? Porque passa milhares de tênis por vocês. Como é que é isso? Primeiro, Andrei, obrigado aí por receber a gente aqui no seu estúdio. Muito legal aí gravar com vocês. É. A gente recebe bastante tênis, né, Val? Recebemos bastante, nossa, muitos. Aí também, né? Ainda bem, né? Ainda bem, adora, né? né? Que bom. <risos> que corredor que não gosta de tênis, nossa, né? É verdade. A gente que uns três vai por semana. Três por semana. Em média, é. E aí, o que a gente descobriu, respondendo a sua pergunta, Sim. é que assim, não existe o tênis certo. Não é? Não existe <risos> o tênis certo, assim, é uma coisa muito individual. É uma coisa muito... Existem... É, um categoria. tênis que é bom pra você, é bom pode provar, não, não, pode, não é bom pra Pode provar. não ser pra mim, né? Existem muitas categorias, existem existe diversas características, do características do mas existem coisas, tênis até que vai pra um treino, mas não vai pra prova, vai pra prova, mas você se você usar no treino, ele arrebenta. Então assim, tem, tem tantas variáveis. E como que vocês veem nessa questão do tênis, a crescente tecnologia que aposta hoje em dia cada vez mais nos tênis? Vocês acham que realmente essa tecnologia que está sendo posta, que tem cada vez mais tênis mais caros, se reflete no tênis mais caro, é o melhor tênis, ou você ainda vem tênis mais baratos que, porra, satisfazem o pé? Eu acho que a cada cinco anos aparece alguma coisa, né? Já foi placa Wave, já foi gel, já foi Boost, agora é placa de carbono, né? Se o tênis não tem placa de carbono agora, parece que ele tá... é um tênis antigo, Sim, né? Sim, não serve. Não serve. E essa questão assim, de preço, eu acho que vem muito uh, dos outros mercados. Não é uma coisa que surgiu na corrida, no tênis para corrida, no material esportivo. É, se você for ver, celular aconteceu isso, TV aconteceu isso, uh, vestuários, acessórios. É, quando começou a aparecer essas marcas de luxo, não sei se você lembra, se faz parte assim, da tua rotina, <risos> para a pra gente não, né mas você vê chega lá aquelas bolsas que o cara vai pagar 30 pau o um relógio que o cara pagou sei lá quanto mais <risos> da <minha rotina. risos> e chegou pra gente no material esportivo ah. né eu lembro que o tênis ele tinha uma, uma, uma faixa de preço assim sei lá de um tênis caro era 500 600 é. reais né que era do creation é um e daí hoje hoje chega sei lá 1300 1400 1500 reais no tênis né virou um negócio assim bem uh, elitizado para poucas pessoas só que eu acho que é interessante porque é uma pelo lado assim do, do negócio é uma coisa interessante né você acaba uh, puxando puxando e, e, e você cria essa a gente tá, a gente não estaria falando desse assunto se não tivesse esses produtos né sim é, mas o tênis eu acho que é um fetiche do corredor, né? É, principalmente aqui no Brasil. É, de você colocar o tênis no pé e correr. Sim. Sim. Como é que você corre? Não, qualquer um corre, coloca um tênis no pé e corre. Mas ninguém corre sem tênis não. Né? É. A gente já cria essa coisa Exato. na mente que você precisa de um tênis para correr. Exato. Aí depois, quando você coloca o tênis no pé, você vê que o tênis começa a te incomodar, né? É. Aí eu preciso de um tênis, mas não esse tênis. Eu preciso do tênis certo. Uhum. Qual é o tênis certo? Qual é o melhor tênis? Qual é o tênis que vai fazer correr mais rápido que nem correr, que nem o keep showing? É. Aí o cara, pô, qual que é o kipsog que tá usando? É aquele. É. E cara, dentro dessa questão, dessas características. Do, dos tênis, que cada um, pô, tem tênis com mais amortecimento, tem tênis mais flat tudo mais. Como vocês fazem as análises desses tênis que vocês recebem? Dos testes? Como é que você vê, pô, esse tênis ficou legal no meu pé, eu tô sentindo mais aqui, esse aqui aperta um pouco mais ali. Como que é isso? Dentro do nosso conteúdo a gente tem alguns tipos de vídeos diferentes, né? Você vai ver que tem unboxing, uhum. porque eu acho que é muito importante a gente passar as características antes da gente falar a nossa opinião. Sim. Né, porque... É, se você perguntar para um, um amigo seu qual o tênis que ele gosta E daí você vai lá e compra o tênis que esse teu amigo indicou você vai falar assim, putz, esse cara falou um tênis que ele gosta e pra mim não serviu, como você disse, ele vai incomodar, né? Uhum. A gente tem um problema aqui no Brasil, é que o tênis é um produto caro, né? E não dá pra você ficar experimentando vários modelos, né? O que é diferente nos Estados Unidos, você experimenta, você pode ficar um mês com o tênis e falar, não, não quero, quero é. um o cara vai lá e troca pra você sem problema nenhum. Até pelo nosso poder de compra, né, do brasileiro, a gente não pode comprar um monte de tênis. Você vai ver, tem tênis que custa mais do que um salário mínimo. É. Né? O americano, o europeu, ele trabalha um dia lá, ele já consegue comprar um tênis. Uhum. Então a gente tem esse problema aí de poder experimentar, então eu acho que a gente indicando nos nossos vídeos as características primeiro, o cara já fica atento, pô, o tênis é leve, o tênis é flexível, o tênis é macio, o tênis é firme, então uh, dependendo das características da sua preferência, já é um bom indicador, né? Eu já falar da dureza do tênis, fala se é, se tem se é um tênis que é mais confortável ou não, já fala peso, é, vai passando todas as características daquele tênis que a pessoa já fala, opa, é. isso é legal. E uma coisa também interessante, eu não sei se realmente, não sei se vocês chegam, quais são os passos que vocês fazem? Tem um unboxing, tem a questão de você experimentar e falar, tem algum outro passo, tipo... 100 km com tênis, olha como que o tênis ficou. A gente já fez alguns vídeos assim, <risos> a gente tem... Pô, acho que todo mundo tem a preferência, né? Cada um tem a preferência. Ah, se só sobre a questão da resistência do próprio Sim. tênis, né? Porque quando o cara vai investir um dinheiro, ele quer saber. Porque outra pergunta que chega muito é, pô, o tênis dura quanto? Qual é a validade de um tênis? Mas é né? muito relativo também, né? É muito né? relativo. Sim. A gente sempre observa, assim, uh, o tênis que tem a borracha embaixo muito mais forte, né? Então você começa a observar algumas características do tênis e fala, pô, esse aqui é um tênis bom pra rodagem, né? Então é um tênis que tá mais... Agora, se você pegar um outro que que é específico, que tem uma espuma quase nada de proteção, ele vai arrebentar rápido, né? Que é muito... Normalmente é, te, é um tênis pra prova, é um tênis pra pista, né? Um então tênis o cara, muito responsivo, ele pode ele perder com é muita facilidade exatamente. o molde dele, né? É que exatamente. esse é o grande problema. E eu acho assim que... É varia muito, né, de corredor para corredor, depende do peso, depende da se a pessoa arrasta muito, ela freia muito, uhum, é, de onde ela mora, se é um lugar muito quente, se o tênis um tipo vai, durar, piso, ou vai né, durar, se vai durar ou não, né? Agora, o é uma, que, di, uma, uma pergunta difícil de responder. É, mas eu acho que o que mudou, né, dos brasileiros é o seguinte: antigamente os corredores antigos tinham um, dois, dois pares de tênis e só, uhum. né? Hoje o pessoal Quer experimentar, quer conhecer? Tem 5, 6, 7, 8. A gente tem pessoas que, que mandam fotos, conversam com a gente. Que saiu eles têm a coleção deles deve ser maior que a nossa porque sim é que saiu o cara já quer já tá às vezes nós na é nossa possibilidade recebemos, o cara de experimentar já... né? sim é por, por aquilo o cara quer ele gosta né então ele cara e esse negócio do gosto né quando a gente vai falar de tênis que a pessoa acaba se identificando muito com a marca nossa. né? ela vira um fã da Adidas, da Nike, Mizuno, Aziz. Ex... De, de futebol, Exato, né? torce, né? Se identifica. Parece pela... que o pessoal começa assim, com Mizuno, uhum. com Asics e é super fã. Aí migra pra, percebe, ah, eu vou mudar alguma coisa, vai pra um Adidas. Aí depois vai pra, uma, vai pra Nike e aí vira fã da, da marca e... Se você falar, nossa, fica bom, Não, bravo. mas pra mim é o melhor é esse. É... Bom, é... experimenta aí, experimenta aí. O cara tenta até te convencer, Sim, né? Vai lá, cara. Entender. Pô, esse tênis é bom. E cara. às vezes você fala alguma coisa no canal, as pessoas ficam bravas, mas assim, eu acho, né? Eu acho, eu acho que é mais gosto, time Adidas, né? Adidas e Nike, né? É, time Nike e Adidas. É tipo Adidas. o time Apple e Samsung. É. Uhum. Uhum. E, eu, e assim, né? É, é muito interessante a história da, das marcas aqui no, no Brasil. O Edu tem uma história... De, de conhecer produtos esportivos e eu tenho uma outra história né eu comecei conhecendo só nike né eu virei, uhum. comecei a virar influenciadora da nike virei né me tornei em 2016 influenciadora da nike então eu conheci a sua nike então era eu assim, louco, louca por Nike, então eu falava alguma coisa de, eu já ficava nervosa, né? Não, Nike Nossa, é Pô, caro, melhor, tecnologia então, mil anos à assim, frente, os caras estão Foi muito fazendo. difícil, há um ano eu estou no tênis certo, então até para migrar foi assim difícil. É, é o nem, mundo é maior. É, é que nem remédio, o mundo é né? falava, tem que mal, O mundo é maior, para, é. né? E aí eu comecei a observar que assim, realmente, o mundo é maior, tem mil opções, né? Agora, o que eu acho interessante, o trabalho que a Nike fez de lá atrás com o Breaking 2, de mudar esse conceito de colocar velocidade e, e entrar com um tênis alto, né? Sair do minimalismo e ir para um tênis alto com resposta placa de carbono foi incrível, porque eles não, apesar de ser uma marca de corrida, eles não conseguiam vender tênis de corrida, né? Então, hum. até fizeram um trabalho muito forte em 2014, 2015, 2016 com Breaking 2. e a gente até agora, em 2019, tá falando de Breaking 2, porque você vai olhar Vaporfly Fly e tal. É, tem todo Não, ah, e a gente tá falando de, de Breaking Two, porque tal, daqui né? a pouco tá o Kick Show correndo de novo pra bater. quebrar Música isso. Aí. 39, então, é. então ele Exatamente. continua vivo. Sim. E outra questão é que a Nike, cara, para mim, a questão da Nike, ela é fantástica no marketing. Perfeito, ela perfeito. entra na cabeça dos outros como nenhuma outra marca. Sem perceber. E né? eles, eles sabem fazer isso. Tanto que a questão, lá o início dos anos 2000, a Nike já vinha com muito amortecimento. Foi ela que inventou esse negócio de correr com calcanhar beleza Sim. vamos deixar claros para vender tênis de drop, né? é de colocar o drop não tem que ser aqui bota Ai, olha como, olha como não que é macio quem? aqui não isso lá é. não em 1970 Sim. quando o cara Eu voltou entendi. e começou a fazer as paradas todas aí eles começaram a vender daqui a pouco via a gente machucando porra, mas a gente correndo as coisa que a Adidas já estava fazendo outra forma aí os caras que eles inventaram Nike free. Nike free. É verdade <risos> Uma corrida natural. Pra pegar todo mundo. Ó, você quer correr naturalmente? Estamos aqui. É, eles viram ah, os caras é na verdade. universidade correndo é, descalço depois exatamente. do mas pô, a gente não está oferecendo tênis pra vocês, vocês estão correndo descalço, é, né? Cara, é, pra natural. percepção e tal. Aí viram que precisava de outras coisas. E é por isso né? que eu, é. eu falo, quando você fala em tênis certo falo, não adianta você focar em um. Você vai ter que, por exemplo, ter um tênis mais natural, mais, mais baixo, pra fortalecer teu pé, teu, teu tornozelo. Sim. Você vai precisar trabalhar isso também. Não. Né? O, o certo mesmo meu corpo exato né? você, você fica colocando amortecimento corpo. você tem que trabalhar, você tem que trabalhar panturrilha. Você tem que trabalhar exato. teu joelho teu quadrilho ah, ao invés de ficar fritando o miolo qual é o tênis que exato. eu vou isso aí um novo deixa eu ver peraí deixa eu contar quanto tempo que eu vou fazer nisso exato tempo eu vou fazer então tem inteiro. todo um, um trabalho então uma, talvez não, não se limite a um mas você conseguir observar vários. Existem os muito ruins, né? Que a gente consegue falar, isso aí não é para corrida. Cara, isso né? não dá. Isso não Eu dá. acho assim que é, é caro comprar tênis aqui no Brasil, mas quem tiver a oportunidade de ter... Sei lá, dois pares, três pares é o ideal e, e que esses pares não sejam iguais, parecidos. Ah, todos os tênis têm um o mesmo acontecimento. É, né? é legal trabalhar com estímulos diferentes, né? Você trabalhar ah, o treino de tiro ou usar um tipo de tênis, o, tênis de, o tempo run, ou vou pegar um tênis um pouco mais leve, o tênis longo um pouco mais macio. Trabalhar os estímulos, Exato. né? Exato. Sim, Sim, você é perceber a sua corrida, né? você perceber como que acontece e, de uma é. E talvez o investimento não seja tão alto, as pessoas falam, ah, mas é caro, mas é caro. Eu falo, a gente dá muito essa dica, acho que o grande é então a grande a grande sacada que eu e o Edu principalmente né, Edu olha muito isso é tentar descobrir onde tá com um bom preço, um tênis bom com um desconto muito bom e uh, aproveitar as oportunidades, Momedo, então momento então novembro por exemplo tem Black Friday meu é a hora de comprar, já compra três pares porque você vai rodar com isso no ano seguinte, entendeu? E uma então, das já... coisas que eu falo das dicas de tênis, aí é você encontrou um tênis, caralho, vestir com uma maluco, compra cinco. Né? mas um <risos> é, deixa guardado, Porque às vezes não muda. A pouco, a... Às vezes de... não. Pega os 34 pro 35, mudou Acabou, tudo. Acabou, né? então... Mudou, me fala um tênis que é o mesmo há 3 anos. Da... É, eles ah, que... tem, Não tem, tem três tem, anos? Tem, tem, tem, Qual? Fala aí então. Não, você pegar, por exemplo, Pro Runner. É igual. Não mudou? Não muda. Mentira. Todo ano igual, tá no 22, 33, Não, não é mesmo. É muito, mesmo forma, é muito parecido, caberdal, cara. Muito... É parecido. Cara, o cara que bota é. no pé, ele vê que é diferente. Um que eu vi isso falando do Mizuno foi o Itogami. Eu me amarrava no Itogami, itogami, cara. itogami cara, peguei nossa. o Itogami 2 e tal, porra maneiro, 3, porra legal, mas já era, preferi o outro. É. Aí daqui a pouco lançaram o cara, Ai, nem quero o que que, que isso é isso aí? Descaracterizou. De deixa eu mudar aqui o tênis de volta. Descaracterizou. Ó, oh, uma carino. coisa que, cara, vai mudando é. o tênis. Esse negócio de comprar o tênis com promoção, se você comprar quando você precisa do tênis, provavelmente você vai pagar mais caro. Sim. Sim. que né? comprar quando tá é barato. Sim. Não quando você precisa. E, e é aí? isso que talvez o corredor tenha que entender, sabe? Colocar no. no quando ele entende, por exemplo, vou fazer um ciclo de maratona um maratona, ou qualquer, qualquer que seja o triato, enfim. Vamos colocar uns seis meses, tá? Então ele já tem que pensar nisso lá na frente. Então são seis meses que você vai gastar muito o, o teu tênis, né? Então pensa nisso lá na frente, coloca uns dois, três. Compra na promoção, você vai embora. Você tá vendo como que a corrida ensina pra vida? Muito. Na corrida, pra preparação, pra maratona, você tem que se planejar assim na sua sim. casa. É planejamento. Planejamento pra tudo, né? O que a gente faz no pequeno... Se você fizer na emergência, grande. vai pagar caro, não sim, tem jeito. na emergência é sempre mais caro, é. né? Então bora, Edu. Tá há quanto tempo já com o tênis certo, Edu? Completou quatro anos agora em setembro. Ganhando três tênis por semana. Imagina só. Como é que tá esse estoque aí, cara? Você tem noção de quantos tênis? Eu não tenho tem? a mínima ideia. No começo organizava, assim, deixava a caixa certinha, marca por marca, agora não. Agora já. Chegou, já joga um lá, assunto. bota inbox. Tem muito e nem botou no pé, então, pra correr, né? Então, eu acho que isso é um negócio legal hoje do canal. Hoje a gente tem a possibilidade de fazer uma curadoria uhum. e a gente vê que o tênis não vale a pena a gente postar a gente acaba segurando ele uhum. a gente meu a gente não vai ficar gastando vídeo para tomar crítica depois o cara vai lá e compra por... porque a gente acaba influenciando na, na compra do tênis né então a gente fala assim meu melhor nem colocar esse tênis aqui no canal porque o cara vai comprar e depois ele vai reclamar com a gente, né? Em vez de reclamar com a marca, com o que parece que a gente indicou pro cara, ah. né? Mesmo a gente não falando pro cara, compra é esse tem uma responsabilidade. Então a gente acaba fazendo essa curadoria e alguns modelos acabam não indo pro canal. Então, e ao invés de você aumentar a sua sala, ter que se mudar para uma casa maior, o que, que você vai fazendo? Doa o tênis, não doa pessoal carente? Como é que faz com esse estoque, digamos, ocioso? A gente faz a situação, né? Quando chega... Tem tênis que a gente usou três vezes, está muito novo, Sim. né? a gente acaba fazendo uma doação. Só que a gente tem um critério para doação, não Sim. pode ser parente, vizinho e seguidor inscrito. Se não, vira é. fila, pô. Aí você tá diminuindo a sua, sua lista de seguidores, pô. Não, mas é legal. Como... É legal que tem é. muita gente que não conhece a gente, né? O cara nunca Nossa. viu a gente no YouTube e o cara corre muito, o cara treina muito. Essas pessoas são legais. Você vê que é. o cara abre um sorriso, assim, pra você. Porra, cara. Que satisfação, é. né? É. A, gente, é. a gente sempre procura pessoas que... Acho que todo mundo merece, mas aquelas, aquelas que a gente fala, essa aí realmente merece Sim. um estímulo, E né? as instituições, como vocês veem é. assistindo? A gente não vê essa assim, instituição, a gente vê um corredor lá, a gente conhece na prova, Vê que essa pessoa merece mesmo, ela é esforçada uhum. Eu acho que essas pessoas são legais Toma um tênis aí pra você, calça quanto, cara? Porque tem, é, que, seu tem que ser o pé do mesmo tamanho seu né? 41 ou então, 35 eu, eu tenho uma, uma corredora que, eu, que eu, eu Admiro muito e eu terminei uma prova <risos> Eu vi que o tênis dela tava super assim, né Aí eu cheguei e falei, meu, quanto que você calça Qual é o teu número, né, deixa eu te ajudar Eu achando que eu ia dar um tênis, alguns, né Pra ela, aí ela 41 Vixe, 41 dar, é o Edu é, mim, né? é o Edu, aí eu chamei oh, o Edu bom, lá. Então é assim, que dentro, sempre tem tem tem é, bom, bom, pelo menos vocês recebem tênis que cabem no pé de vocês, porque um tempo aqui eu recebia tênis que não cabia no meu pé. Eu falei: "Beleza, eu vou experimentar é. o seu tênis, pode deixar. Pode deixar." <risos> Maneira de volta esse negócio. Bom, gente, que satisfação recebê-los aqui para falar sobre o tênis certo e a gente levar para a galera aqui esse negócio de tênis certo, não existe, que é o pé de cada um. Você tem que ter a consciência como é que Tá pegando aqui, pegando ali e pra quê que você tá querendo esse tênis? Pra onde é que vai? Ó, oh, eu vou além. Eu acho que o tênis certo não, não existe. O que existe é a corrida perfeita. Ah. Que encaixa um tênis certo pra sua corrida Sim. perfeita. Sim, e lembrando esse negócio da corrida perfeita, que a corrida perfeita não é um númerozinho, é um ângulo, é... um pé que tem que cair lá. É uma corrida fluida, saudável, Sim. longe de dores e lesões, onde cada um tem o seu objetivo dentro da corrida. Uhum. Não é? Então, galera. Como é que encontra vocês? Muito fácil. Tênis Certo no YouTube, no Instagram. E depois a gente tem os nossos Instagrams pessoais, né? O meu é edu__suzuki. E o meu é Valerie, underline, Melo com dois Ls. Mas procura lá o Tênis Certo. Tem tênis vídeo certo. toda hora, tem vídeo sobre tênis. Dá uma olhada lá. Então, galera, muito obrigado, Edu. Obrigado, André. Muito obrigado, André. Obrigar. Voltem sempre. Brasília está aqui. Obrigado, nosso até. escritório está de portas abertas. Obrigado. E ó, da próxima vez eu quero vocês subindo na esteira para a gente falar um ah, pouco mais sobre essa não, Corrida não. Perfeita, beleza? Bora. Então valeu, galera. Muito obrigado. obrigado. Valeu, galera. Um grande abraço. Vamos que vamos, lado a lado, rumo à Corrida Perfeita.